Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Belua Eu sou o Caio Nobre e galera, nós recebemos antecipadamente da nossa querida Capcom o Mega Man 11 O novo jogo do nosso famoso robozinho azul E chegou a hora de falar pra vocês o que eu achei do game Então já carrega aí o seu Mega Buster Dispara no botão de inscrição, deixa o seu like, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade sobre o mundo dos games E vem comigo! Já estamos jogando o Mega Man 11 há alguns dias e sem dúvida a principal principal característica do jogo que salta aos olhos assim que iniciamos a nossa aventura São os gráficos, né? Que mesclam aí A clássica perspectiva em 2D Dos jogos antigos aí com elementos Tridimensionais. É muito nítido O capricho da Capcom adicionar elementos Variados em cada cenário e o design Dos inimigos, mesmo os novos Nos entregam aquele ar nostálgico E familiar da franquia. Já o level design Do game, ele tá muito bem feito Cara, com cada fase apresentando desafios Únicos aí, né? Que exigem do jogador Bons reflexos, agilidade de precisão e até mesmo uma boa pontaria em alguns momentos, meus amigos. Além da perspectiva clássica, o jogo também ele segue os moldes dos anteriores, com oito chefões para serem derrotados aí, cada um com sua fase temática, e a dificuldade ela bebe um pouco da fonte dos clássicos, mas não chega a ser aquela coisa absurda, principalmente porque cada cenário possui lá os seus checkpoints específicos para a gente poder retornar quando a gente morre. Diferente dos jogos mais antigos aí, né, que quando a gente chegava lá no final da fase e a gente morresse, meu amigo, era voltar para o início da fase e acabou, você tinha que passar tudo de novo. Nesse novo Mega Man, nós, jogadores, podemos também escolher o um nível de dificuldade antes de iniciarmos a nossa aventura, mas acredite meu amigo, você que tá assistindo, o nível normal já entrega um bom desafio, eu mesmo não me atrevi a testar o modo Expert galera, já passei muita raiva no modo normal, o controle quase voa aqui, imagina o Expert, meu Deus, só tá sem controle na hora dessa. E um outro grande facilitador é a presença da loja do Dr. Light, né, que possibilita a compra de upgrades aí pro Mega Man, que contribuem bastante pro desenrolar da aventura, pois pode comprar e vidas extras, pacotes de recarga de HP e munição das armas adquiridas dos chefes, além de alguns recursos que auxiliam nas fases, como o auto boost do canhão de plasma do Mega Man, de forma que a gente não precisa ficar segurando o botão de tiro para ele poder carregar e depois a gente soltar. Não, ele vai carregando automaticamente à medida que a gente vai andando. Isso já ajuda pra caramba também, entre outros variados aí que a gente pode utilizar que dão vantagens nas fases. E quanto a isso, né, alguns fãs mais fervorosos podem não curtir tanto essa novidade aí, mas um tema, meus amigos, você que gosta do desafio, que gosta de passar uma raivinha e tudo mais E busca uma experiência mais próxima dos jogos antigos aí Basta você ignorar esses recursos da lojinha aí, cara Embora eu recomende fortemente que você use E uma das grandes novidades do game, muito bem-vinda por sinal, é o Double Gear, né? Que é aquele apetrecho que o Dr. Wily usa para poder capturar os robôs do Dr. Light E corrompê-los, né? Que também é usado pelo Mega Man na aventura E o uso desse Double Gear é de extrema importância nas fases, cara que ele nos dá a possibilidade de deixar tudo mais lento Que é um recurso muito útil em momentos que é preciso agilidade para prevenir certos ataques de inimigos E a gente também tem o Power Gear, né? Que dá um boost no dano causado pelo Mega Man Esse do boost do dano, eu praticamente não utilizei, cara O que eu mais usei mesmo foi o Speed Gear Pra poder deixar tudo um pouco mais lento E dá uma bela salvada em alguns momentos, viu meus amigos? E tem alguns em algumas fases que é extremamente necessário, cara Que eu cheguei a morrer inúmeras vezes sem utilizar Por conta de um pulo errado, de eu ter batido em algum muro. Alguma coisa assim E o Speed Gear me auxiliou muito nesses momentos Ainda sobre o Double Gear né Quando o Mega Man tá quase morrendo A gente pode pressionar os dois gatilhos Que ativa ambas as habilidades né Mas é preciso saber administrar essas habilidades também Pois caso o dispositivo sobrecarregue O seu tempo de recarga pode demorar mais do que o normal Deixando o jogador bem apuros aí, meus amigos Já as batalhas contra os Robot Masters né, Que são chefes das fases aí Eu achei elas bem divertidas E todos também utilizam o Double Gear por um período de tempo Pra dar um boost nas habilidades deles E olha, nesses momentos é preciso bastante Cuidado, meus amigos, pois se nos ataques normais, eles já arrancam Uma boa parcela de HP nossa Imagina só com Double Gear ativo Meu Deus, eu passei raivinha também Eu vou te contar. E claro, como é de prática Da franquia, né, após a gente vencer esses chefes Aí, a gente pega também os seus poderes Que eu mesmo acabei utilizando pouco Cara, no decorrer das fases, mas os seus Tiros diferenciados, eles ajudam Bastante em certas situações e contra Os demais chefes também. Outras mecânicas muito comuns na franquia Como o Slide e o uso do Rush para poder dar saltos mais longos Utilizar o modo jato dele também Auxiliam bastante na progressão das fases E além da campanha aí, né Que a gente enfrenta os oito Robot Masters Depois o Dr. Wily aí O jogo também conta com desafios para aqueles jogadores mais ávidos Mais hardcore, né Como aquele clássico Time Attack Onde a gente precisa passar pelos níveis No menor tempo possível A gente também tem o Score Attack Onde o jogador precisa acumular O máximo de pontos possível E também alguns novos que eles adicionaram como por exemplo o Balloon Rush, né, que conta com balões azuis e vermelhos, sendo que ao acertar os balões azuis o jogador é penalizado com uma boa redução no tempo do desafio, galera. entre alguns outros também que são bem interessantes e que dão uma vida extra para o jogo. Aí, né? Mas em suma, o Mega Man 11 ele une elementos clássicos da série, traz umas novidades aí bem interessantes, um bom nível de desafio, e eu acredito que ele pode agradar tanto os fãs mais fervorosos do nosso querido robôzinho azul, aí, quanto os novatos que vão embarcar agora nessa aventura. E sem dúvida, cara, foi uma grata surpresa Principalmente pra mim que tô afastado da franquia Já tem bastante tempo, eu não lembro qual foi o último Mega Man que eu joguei, juro pra vocês Relembrar esses tempos nostálgicos aí Dos jogos antigos e ao mesmo tempo Experimentar essas novas mecânicas aí que deixam Tudo mais divertido, ou seja, gente Vale muito a pena, principalmente Se você é fã de Mega Man. Mas então é isso Meus amigos, se você gostou dessa Breve análise em vídeo aqui Deixa o seu like aí embaixo novamente Se inscreva no canal se não for inscrito e comenta Aqui embaixo o que, que você achou desse detalhes que eu acabei de mencionar, o que você espera do jogo, se você já comprou, se você tá ansioso, eu vou adorar conversar com vocês aqui nos comentários a respeito disso então um beijo, gostoso seu 12 molhado na popinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais e fui!